Tranquiliza o seu coração. Acalma seus pensamentos. Este dia tranquilo e abençoado por Deus é uma dádiva, para podermos caminhar ao longo de nossas vidas, sem nos sentirmos em nenhum momento só ou desamparados. Nenhum obstáculo é grande demais quando Deus está com você, amém.